Já foi! os uh, uh, uh, uh. <risos> caras! Como é que é pessoal? Eu sou Spartini. muito bem-vindos a mais um episódio da Pipa! Ora, continuamos agora com o Alex Hunter, eu vou pôr já que andar no jogo, uh, temos feito com a Kim e com o William e tem tido, temos tido muito bons resultados, tem corrido muito, muito, muito bem! Eu estou a adorar jogar esta porcaria. E pessoal, continuem a dar aí os vossos likes e a subscrever o canal. Se ainda não fizeram, partilhem que eu agradeço imenso e ajudo aqui o canal, a nossa comunidade a crescer. Ora, vamos lá, então. Tentar no último jogo conseguimos... Não conseguimos marcar o gol, mas fizemos um excelente passo para o Casemiro que... Finalizou em grandes. Tivemos uma excelente pontuação. 8 virla... 8 virla 9. Qualquer coisa assim. Foi muito bom. Portanto vamos tentar com que seja igual agora. esta parte. Ui. Iamos ficando com a bola. Passa, passa aí. Olha aí. Olha ali na linha. Já foi. Oh merda. O gajo agarrou-me. Mas era uma boa desmarcação. Era muito bem jogado. Se gajo não tem agarrado. para o jogo! Não? Que a bola! As bolas girarem. Olha aí o Casemiro, o meu amigo. Oh, graças! A me used to use para aqui. Pedras, Pedras, is Taali. Ah, Cameron. Foi um, foi um toff O que, é que foi isso? Ah, nossa. Eu fiz um mau passo, um mau pedido, né? Daí, olha aí, olha aí, rápido, rápido. Modric. Vem cá para fora a bola. Boa. Oh, Tinhas-me a O que é isso? Eu não pedi nada, é? Ele é que as mal o passe. E eu? Ei, onde é que vais? Ai, menino. Faz a bola rodar faz a bola rodar. Casimiro. Fazmir, dá-me a mim, cara. Nós somos amigos. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, tens razão, foi um mau passo. Ah, caraças! Se o gajo não vem com o outro. E tantos? está tudo a atacar ou okay. quê? Eu não se esqueçam de defender, Hunter! É? PUMBA! Shhh, tem uma pastilha este homem, pá! Ai, ah, saiu é o passe furado! Toma! Ok, não foi desta. A gente já lá chega, hein? Nós tem três defesas, é? Oh, são quatro, não vi? Mas ele perdeu. Ah, oh, caras. se ganhas a bola aí. Oh, estúpido, podia ter continuado a correr, ficava com a bola. É com bora, bora, bora, já foi, Bale. Bale, vai lá, vai lá. É ah, oh, caresses. Oh, é de Nossa, não. E vamos com a oh, Deus. é Deus. É Deus, é o just worried about the a bit our visibility out there on the pitch. Yeah. nice and dry up here, but unlike the players who will be pretty wet after the Que virou buscar, né? It oh, que merda. Casmiro. Modric. dá lá Corta, corta a bola. Ei, Que mal passe. Que mal passe. marquei. depois a te marcar. Não sei porque a bola ficou tão curta. Corta. Corta, Marcelo. Bem well defendido. Não só... Just... E aí, Casimiro. Agora, Casimiro. Modric. na linha. Aqui é Casimiro. É isso. É isso. a bola rodar. ó, da Que merda! Que merda. Que porcaria do caraças, pá Já Estamos sempre a agarrar, filhos de uma ego, pá. Vamos a jogar, bem. Passa-me a bola. parte está o bem, foi bem Agora, Casimiro. Hunter. Modric. Oh, carassas! Chalapaça! Larga-me, cabrão. E aí ele vai. Casimiro! Estou bem, Casimiro. Ganhou, ganhou a bola. Que merda. Ganhou, mas ganhou mal, pá. Ui, que posse! Perigoso, perigoso! Tem que Vai contra-ataque, eu tô lá sozinho, só com dor. Agora já não, né? Agora Casimiro. Ah, que porcaria! Oh, Hunter! Já tá! Já tá lá dentro! Toma! Toma caroços! Não marcamos, mas fazemos assistências! é Assim! Boa, boa! Excelente, excelente! Hihihi! <risos> ali toscos Deixarem a bola e ah, é que eles estão todos comidos We've reached Modric. Getting forward for the team now. now. the possibility for a cross. Uish, que é isto vai é tor... é tentar. a way hum. É raças. Tem é o Desmir tá Almeida, pá. Vai para, ah, dá para trás. Tá, com a bocada. o Casemiro. Modric. <risos> Hunter. Bem jogada. Ó oh, uma. Mas ainda Bem jogada ali para o Cas. Cas foi bem jogado. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Cortei minha bola. Vem, vem, vem, nossa, é nossa. Ah, caraças! Gosto, gosto. Gostei muito. Gostei muito. Foi um, um remate muito forte. Mesmo, mesmo forte. Gostei mesmo muito. É isso para mim? Não. O Belo. Daí o Casimiro. É isso. Aqui é o Casimiro. Não é um no momento, mas Ah, queria dar a finta, pá. é isto? Deve dar uma fintinha para ter a oportunidade para arrematar. Não Real Madrid. Ah, caralho! Ui, ainda deu! Já foi! Já foi! Já foi! Já foi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que grande golo do Bale! Mesmo jeito! Espetáculo! E a assistência preparou a bola e PIMBA! <risos> Muito bem, sim, senhora! Que grande gol, pá. Que grande gola, assim, senhor é Bell. Mais uma assistência, é? Somos o avançado das assistências. A cueca para quê? Para depois avaliar para fora. Ok, estamos a ficar cansadinhos. Já temos ali só... meia barra de energia. Não podemos recuar muito agora. Senão, pois lá, à frente não temos... Sprint para... para chegar... ui... Vai, vai, vai, vai! Puxei no gajo, puxei no gajo, caraças! Já ah, timing! Então fez um corte de caraças! Mal oh. oh, timing o quê? Fiona! Antes estamos a ganhar 2 mas não descansa! Ok, vamos para o mai. E uh, aí, vamos buscar? Não! Cabo! -o. Bem jogado, bem jogado! Muito, Muito bem. bem! Vamos em grande! Duas oh, vezes com quase nove de pontuação! Pois é! Bora lá, bora lá! Continuar assim em grande! Precisa é que a equipa ganha e que a gente jogue bem, se marcarmos gols ou não, opa, se não conseguimos, se marcarmos melhor, né? se não conseguimos, desde que a gente jogue bem, façamos a nossa parte, e também competem em fazer assistências, não é? Portanto, a equipa a marcar. Vamos lá ver então, o que temos mais? Pois de é mais Um grande jogo. Ok, feito para outro, 2 assistências, 34 milhões a subir muito bem. Olha só, e lá. Ok, temos aqui fazer uma assistência para o jogo, grande forma, get up sem armas e jogas em que eu vou. O resto é espetáculo, pai, isso é um espetáculo Leve 3 assistências. Olha, t-shirt, o que é que temos aí? Ah, fixe. E com logo a todo giro. Espeto. Tens o maior Pode ser isto. O é do tempo vai crescendo, né? se a gente não for a baeta. Uh... Esteiras. Onde está a esteira? Era esta não. Nossa, tanta esteira. Umas douradas agora. Hehe. Okay. Ah, o Ronald já teve umas esteiras assim, mas já. Bem. E a treino Finish. Okay. Let's go. Finalização o que eu preciso Ok, vamos lá É isso que a gente somos boas nas Que fora de jogo? Ah, também conta, aqui caras. Oh, quem estou? tu? Enganei-me. Oh, que, Enganei -me. oh, que merda. Ah. ah, isto está muito mal, está muito mal. Um jogado. Isto está muito mal. E... Hey, penalti! é o varano. Merda. Isto é que é péssimo! Que é péssimo! Que é péssimo! passa a bola! Oh, Hunter! Que mal! Temos que jogar isto outra vez! Ok, Está lá dentro! Ah, defendeu, cabrão! Toma! Oh, poste! Graças, pá! Ai, tanta força! Saiu! Não? bom. Toma! Ui! Entendeu! Tá lá dentro! Toma! muito bem ah bocado não sei o que é que se passou na primeira parte a gente fizemos isto muito mal uh, cenários de atacante de atacante ah, de novato a o oh, catanga oma oh, <risos> Tá fora de jogo Esqueci-me pá Ah Tá, mete lá dentro Onde a nossa? O <risos> que é isso? Que é, que, é, que é isso pá? que é isso? Espetáculo Muito bem Já ah, foi Mal passante. Tem que buscar a bola Que merda Já foi! Uma lá dentro! Não! Ok, está lá dentro! Boa! assim ainda conseguimos o A, vá! Boa! Uh. Oh. Ainda conseguimos excelente! Muito bem! Muito bem! Ok, conseguimos tudo bem! Conseguimos tudo muito bem. Ainda não dá para iniciar o desafio. Pá. Já está bloqueado. é se bem grande. Hans okay, se ainda fazemos mais um joguito. Acho que ainda dá tempo. Personalização: temos aí. Equipamento. Costeiras, mais umas. Olha é lá. Não, mas vamos jogar com as, as douradas agora. Não é jogo? É vídeo? O temos? Ah, aminho! Quis de mamãe! Haha! Toma! Haha! <laughs> Desipote! Desipote! Oh! Oh! Vinha comigo, pá! pa yeah. <laughs> <Olha>, pai <laughs> olha a pontuação share é é é é é Ok, já como Hunter. Toma, eu só nem que é quem é que era, pá. Não apareceu lá nada. Viemos logo assim para o jogo. Ok, menções? Eu vou lo no evento. O FIFA não diz o e fixe. Olha, Neymar, né, estou à espera de ver o Hunter lá tudo à frente do Spurs. Para todos os olhos postos nele. Marca os gols que quiseres. Pá, eu tento, né? Eu tento marcar, mas não consigo. Eu faço assistências. Sim, que não tem cão, caça com gato. Um bom a UEFA. I'm Derek Ray with Lee Dixon alongside the box and we're back the Champions Champions Always an exciting prospect Lee. Absolutely Derek. É logo, so pa. the, Alex the he's hungry, he's reminds me a little bit of Marcus Rashford always working defender, ah, in defender. e, e. well it was an incredible campaign wasn't it it's hard enough to by Casemiro and Ah, cabrao draws... in oh, curto cho é vai so, ah, caraças Bem jogado, bem jogado, pessoal Parando, direito nessa a cabeça Tenho isso? Esmir, bora Atão, ah, atão, atão Oh, isso Ah, vai dormir o gajo? O que? Foi direito a ele neste tio. Pris, prigosíssimo é a Liga de Champions, pá. Para, é para estar a, a brincar. Que as da ficavas em casa. Vá-me, dá uma bola. É Ei! Ah, estava a ver. Ui, quase ganhávamos a bola aqui. Okay. Bora, bora, pressiona as gajas. Davis? Olha em cima Deus, Dembele, pá. O que can they produce from this Bale. Ganha, Bale. Ganha, ganha. Ganha. a gana, gana. Gana bola, pá. Son. Ben Davis. Ah, por pouco. Wanyama, Olha, Ei! Olha, deram-me uma castadinha! Fora! Filho do ego. Deu-me ali um toquezinho cortou-me logo o arranca! A sério! Que isso, Asensio! Corta! Ai, dá-lhe! Agora que devias dar é que não deste! Mas cada uma também! o real madrid a concern witnessing history well absolutely their history would suggest that they need to win every game because the pressure is always on them and quite right <sighs> and very very close to my heart because he came over in 99 and played in my testimonial so i love real madrid very generous of them and the key this is gareth Bale. by no means on his own here cutting caracas out play so a throw in is the decision Tony Olha aqui, Ai, cara, eu devia ter dado de primeira. Devia ter dado de primeira. larga uma. Vai, vai investigar. Não é sobre o espetáculo, é sobre a rotina. Absolutamente. Concentração, concentração. Concentração, concentração. Bora, bora. Oh, anda lá, pá. Pressiona, pressiona. Bem-ganho. A oh, sério, quando eu chego lá. que oh, porcaria. Estou a gozar comigo. Mas, Mir, eu sou o teu amigo. Pá. essa é me a bola, se faz favor. Fogo. Vou medir para frente com a bola. Bale. Espetáculo! Toma, <risos> oh, oh, caraças! Oh. Muito bem! Que espetáculo! Olha lá, eu tive que lá da outra ponta. Grande passe de Gareth Bale. Este primeiro ali a bomboca lá para dentro. Oi. Oi, caraças! Boa, boa! A primeira parte já está. Mas a ganhar um zero. Ok, já dá tempo a acabar. Vamos lá. Ui, vezes os passos faz. Mas diz que eu te ganho a bola vou pôr um balado dentro Vai escutar. Ui, eu piscando a bola. Dá-lhe, dá-lhe. Já foi. <risos> Vai buscar. He he he. Assim dá gosto de chegar, assim dá gosto de chegar. Muito bem. Mais uma assistência para Alex Hunter. O avançado com mais assistências no mundo. Espetáculo. hora uh! Ora, pressione. Olha lá, lá. Anda, vai. Oi, Graeme. Não é o que eu queria. Vem ganho, vem ganho. Oh! ah, cara, a se cena sei eu. Aí é lançado o boilo. da sua rapidez de flecha. Vem o Marcelo, Marcelo, oh Marcelo. Marcel. Oh Ei. Marcel. É. Estou no meio. Se alguém quiser passar a bola, estou aqui. é Cavahal. Este é Gareth Bale. Ui. Merda. Evasão foi uma má opção. ok hein? Defender. Não sei o quê. Ah só o Taco Hunter. Só Output transcript: também defende, pá! É mista! Cheguei bem, mista! Obrigado! <risos> aqui. Oh, bem! É. vou ali a, a mexer no ar e. Dá-lhe, Casimiro! Oh, caraças! Merda! Eu não apanhei bem aqui o toque da finta. De vez em quando sai. Casimiro! Você... Oh, Oh, o que é que me deu uma caçada? Estão sempre a bater, estes cabrões. Quando o árbitro não está a ver, pumba! Pumba no Hunter! E Ok. Olha que linda, Ah, olha, olha! Já foi, já foi! Vai Vamos cara. O que é que foi isso? Não foi? Yeah. Nice! Muito bem! Mais uma assistência! E já vamos com cinco lançadas para 100 assistências! Espera também, não? Olha lá! ó oh, ó oh, oh. Espetáculo! Ali tivemos um bocadinho que só. Mas que espetáculo! Ah. Graças, ah, a jogar comigo ou ok. Senhoras guys, deixa uh, Isso é. A... Ah, caraças! Ui, que estúpido! Estás a fazer no chão, Hunter! Ah, era o truque, não né? era? Depois apanhar a bola! É que foi isso. Ah, não foi para mim, de certeza. Uh, funciona, funciona. Pula, a volta ganhar a bola. foi. Estou aqui na o que BOMBA! Aaaaaaaii, graças! Bem é jogado, Hunter! Hunter! BOMBA! Por pouco. Vem a bola. Que isso? Não deixa o gás vir para frente. Pode dizer, agora que ele vai agitar. Vem o Casimiro! Nossa! Enganha! Então! Ele tem bastante apoio Bem, isso é como ir para os defender Boa Lá na frente, temos dois Está aqui o, o Special On Hunter Caraças Carvajal. Carvajal Ui, não vai é bem gols agora A esta altura do campeonato pá. Go, go, go. Uh. Caraças para minha, né? Que eu é que tentei dar de cabeça e não deu nada baixinho. Aí, Mas ganhamos o jogo. Foi bem bom. Fizemos excelente trabalho. Marcamos um gol, duas assistências. Querem é melhor. Querem é melhor oh, a Hunter. Hunter. Em jogado, grande desempenho 9,2. Damos duas assistências e quebramos o empate. Ganhamos o encontro 3. A 1 Ora. Agora é para valer. Vem essa partida na fase grupos da Wi-Fi. Você finalmente teve o primeiro of Champions futebol football. Pois é... Você disse isso, Finalmente. A de é onde os melhores jogadores o para o próximo nível E eu estou chance de fazer just isso Alex vez em quando um bocadinho assim, okay. é temos ali sempre bastante passivos mas de vez em quando uma como é que temos os nossos adeptos Ui. Ah, estamos a quase em telepatia boa lá no topo meus seguidores mil e tal seguidores bem bom estamos a quase a conseguir o desafio que é não sei ainda bem o que é que é. ainda não fiz nenhum com o nosso amigo Zumeiro estamos a chegar bem em equipa Ui, tanta coisa nova! Guarda-roupa T-shirt Ok, temos uma t-shirt básica, aqui vários casacos Umas calças E, eis, o que é isto tudo? Chuteiras Uma para vermelha vermelha Mas eu queria aquelas lá de cima, né? Ex Prestas assim uma vez Aqui está no tornozelo vermelho opa. Bordeaux. Ok, as fitas temos quase todas já, né Ainda há mais Ainda há mais coisas para baixo. Agora podemos pôr fitinhas também no pulso. Fita cor da rosa. Eu não pulso porque eu não jogo com, com camisolas Compridas pá Ok, onde é que está a outra? Já está passei E luvas e tudo okay, vamos para a neve agora? Só que estamos a jogar na Liga dos Campeões, vamos que ir ao quê? Ficar na Rússia! Um gol, jogo, grande esforço, Real Madrid é passa a Spurs Mais uma a razão por contratarmos, qualidade, gol! Bem! Ok, vamos aqui, o que é que temos? Fazer aqui o treino. Pois já não temos mais tempo. Bora, bora! dai, dai, que bicho! Pois de de sete já está tarde já! Ya, ya, ya, ya. Os Olha. Em pescar. Aparece, não era? Bomba. Uh. Ah. Tem que vir pescar, para não fiquem aí atrás. Oh pronto, toma lá, uhu! Okay. É, ficam aí atrás são mesmo estúpidos, pá. Ah, uh, toma! Ai, ca merda, pá. Uh. Posso escolher o gás, não? Isso. BICICLETA Aqui está Ah Ah. Vamos continuar, a gente também não precisa de muito Muito precisamos de precisamos é disso. isto é precisamos Canal Tizito Isto sim, ei lá está para fora, oh Hunter Bem jogado. Uhu. Adentro. E. Ah, Hunter. Sério. Bem jogado. Só está em frente, é? Eh? Boa. Mais dois para fazer. Bem jogado. Mais um. Mas Zidane, eh? Zidane. Oi, oh, tinha que ser com mais força. Ok. Bem jogado rapaz. Viemos ali. Subimos o okay. que? Equilíbrio. Ui, precisão de longa distância. E feito. Ok. Oh, iniciar desafio. Traz os bonecos de alto. deixa -a ver já agora. Uh, o que é que temos a fazer? Marca mais gols que o teu aniversário quando evites os obstáculos. Ok. 35% de todos os gols no target from inside the box são gols. 1 um em 3. Eu like those odds. Oh, sim? É? É. Show-me can você pode percentage. esse porcentagem. Ok, vamos a isso. O que é que temos a fazer? É passar pelos bonecos, né? Oi, estamos do outro lado, que é estúpido. Merda ó Ah, que merda Oh, não acredito que ele nos vai ganhar Vamos lá Vamos não, temos que retirar esta merda, o que é que se passa aqui? Tá? Tá? <risos> tá? Quatro mil? Toma! Vai buscar, Hunter? Toma! Temos 7000 ou somos nós? Não, somos, não somos. Toma! Ui! Haha! <risos> Já foi por pouco, foi por pouco. Tu a vir a mestre. Hunter. Muito impressionante. desculpe ah, assim, managers vão encontrar um Aham. Eu não vim aqui com uma bench, calçada, sabe? Haha, era só o que faltava. Ficaram ao banco, não. Boa, sucesso. Conseguimos mais forças, viu? É isso? Venhamos ao nosso mentor. Boa trabalho hoje, por favor. Ficante e bom fim de semana, bora lá. Bora lá. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Ok. Quando eu pertenço, por favor, eu gosto de vitórias, eu de dar-lhe vitórias. Existe em HALESS HUNTER! Pois é! Camisolas! Guarda-roupa! <risos> What the fuck? Okay. Agora uma preta. Calças assim mais ganga. Calça cinza. espeto ah, É só tatuagens. Não me interessam. Braço esquerdo. Não me interessa. Equipamento. Mais duas estrelas E por temos as estrelas todas, né? Falta para ir 4 assim? Não, um bocadinho mais talvez. Oi, que giro. tão engraçado. Ok. Pensei contra quem? Contra o Marselha Ok pessoal, isto está tudo a correr muito bem. Ainda não tivemos assim nenhuma desilusão. Temos ganho jogos. Agora vamos jogar contra o Marselha Vamos ver como é que corre, mas só no próximo episódio. Hoje vamos ficar por aqui. a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.